Sinais também você pode alcançar zela alta. lá, o Green, ó. Green Aviator, Green. Olá, me chamo Caio e hoje eu quero colocar dinheiro no seu bolso através do Aviator, tá? Se você, assim como eu, começou aí no Aviator fazendo por conta própria, fez até um dinheirinho, perdeu, eu vou te falar aqui qual a melhor fórmula, tá, para você ter consistência e ganhar dinheiro todos os dias com o Aviator. Então já peço que você se inscreva aí no canal e deixa seu like, porque esses vídeos dão um trabalho, tá, gente? Eu tenho que parar aqui meu dia para dar essas dicas aqui para vocês. São dicas de ouro, então já se inscreve aí, eu garanto com a sua inscrição e bora para o vídeo. Bom, assim como vocês puderam ver, a gente precisa de uma padronização, tá? O Aviator é diferente de apostas esportivas tanto no virtual quanto nas apostas esportivas do futebol real. O Aviator é feito de algoritmos, tá? Precisa saber entender o algoritmo do Aviator. Não existe nenhuma lógica, não existe nenhum gráfico onde você consegue acompanhar os padrões do Aviator por conta própria. Um ser humano normal não consegue acompanhar esse padrão. Então, eu, eu fui atrás e descobri uma inteligência artificial. Sim, uma inteligência artificial. Só uma inteligência artificial consegue entender os padrões de um algoritmo, de um robô. Então ele consegue saber a hora que o avião vai sair, a hora que o avião vai parar, os padrões, os momentos que o, robô, que o avião vai fazer isso. Então eu descobri um grupo, uma sala de sinais, que é feito por uma inteligência artificial. Então, por conta disso, eles têm 95% de assertividade. É um grupo de sala de sinais onde tem 95% de, de assertividade. Tá? Então eles mandam ali 200 entradas todos os dias, com uma assertividade de 95%. Você não deve estar acreditando, né? Você deve estar achando, pô, ele tá falando aí, é fácil falar. Então, em vez de falar, eu vou mostrar mais uma vez o robô em ação e você vai ver como que é fácil operar através dele, até com o próprio celular. Vou deixar passando aqui para você. Aí, galera, o Green Aviator aqui, ó, ele tá, faz... tá indicando aqui para mim que vai ter uma possível entrada. Nesse momento, ele tá analisando o mercado, tá? Vamos aguardar ele que ele analisar. E mandar aqui a confirmação de entrada, para vocês verem que tá na minha conta real ali, ó, 2.458 E eu vou fazer uma entrada aqui de 200 reais, o robô Ele tá analisando, confirmou a entrada, vai ver a notificação aqui de confirmação Olha lá, ele vai analisar de novo, porque ele tem que identificar um padrão para mandar uma de boa para nós, mandar um sinal bom, tá? Então ele fica, ele fica aqui tipo ao vivo analisando aqui o que tá acontecendo no mercado Aí ele viu que tá bom, ele manda ali, entrada confirmada, a gente vai lá e faz a nossa entrada aqui, tá? Então vamos aguardar ele aí, ao vivo, ó. Olha lá, entrada confirmada. A gente já pode entrar nessa rodada aqui, ó. Que o robô autorizou. Vou botar 200, então A gente vai buscar aqui é, 1.50, tá? Na é que o aviãozinho bater 1.50, a gente saca aqui nosso lucro. Aí, galera, ganhamos 100 reais aqui, ó. 106 reais... Em poucos segundos, graças à indicação do robô aqui, ó, lá foi o Green, na sala, vocês vão ver que minha banca subiu, ó, conta real. Ganhamos 100 aqui nessa operação. E como que eu descobri isso, né? Eu quebrei muito a cabeça, comecei a operar no, no Aviator por conta própria, comecei a perder muito dinheiro, assim como eu, você também deve ter ganho, deve ter perdido, deve ter tido algumas, é, alguns momentos de perca aí também, então... Para que isso não aconteça com você, eu vou deixar aqui na descrição o mesmo gorobô, o mesmo grupo de sinais que eu uso, que é o Green Aviator, eu vou deixar na descrição desse vídeo para que você possa fazer parte. Eu vou deixar passando aqui também o que, que vai chegar na sua casa, aí, o que, que vai chegar no seu e-mail, na verdade. tá? Porque normalmente quando a gente compra essa sala de sinais, chega um PDF muito mal feito, é muito difícil de entrar nos grupos para receber os sinais, é muito mal distribuído. E esse Green Aviator é um curso completo, além de ter o um grupo de sala de sinais, você tem um curso completo e vitalício. Você não precisa ficar pagando mês, mês a mês, ano a ano, é vitalício. Tá? A partir do momento que você adquire, você tem sinais aí para a vida inteira. Então, vou deixar passando aqui na tela o que, que vai chegar no seu e-mail a partir do momento que você efetuar a sua compra. Ó, dá uma olhada. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Green Aviator. Meus parabéns por... Você viu aí, né? Super simples, super bonita. É uma capa totalmente intuitiva. É um, é um curso totalmente intuitivo, bonito, muito bem feito, muito bem explicado. Tem vários tipos de aula. Aula de gestão, aula de como se cadastrar se você não sabe, aula de como operar. E além do mais, tem o um grupo de sala de sinais feito por uma inteligência artificial. Ah, mas por que, que tem que ser feito por uma inteligência artificial? Justamente porque o Aviator é um algoritmo. Então, precisa-se de um robô lendo esse algoritmo. E quando ele troca o algoritmo, a inteligência artificial pausa o grupo, para de mandar sinais, entende o um novo sinal e volta a mandar sinais ali de novo no grupo. Então, vale muito a pena. Tá, Mostrei aqui para vocês operando o negócio, agindo ali. Então, vale muito a pena... Só por isso eu já peço também que você se inscreva, deixe aí seu like, comente o que você achou desse vídeo. Eu vou deixar também o meu WhatsApp na descrição do vídeo, se você quiser tirar uma dúvida, vai ser um prazer te responder, tá bom? Então, o Green Victor, ele só é vendido no site oficial, né? você não vai achar em outro lugar por aí. Se você achar em outro lugar, com toda certeza é golpe. Tem muita gente aplicando golpe aí na internet, colando no cartão, enfim, fazendo barbares aí na internet referente a vendas online. Então eu vou deixar o site oficial do Green Aviator, esse que você viu aí, o pessoal tem na assertividade. Ele tem 95% de assertividade e mais de 200 sinais eles mandam todos os dias, além de ter um curso super intuitivo, super simples de você acessar, super simples de você ter as aulas, tirar dúvidas também, o suporte deles é maravilhoso. Eu vou deixar na descrição do vídeo, para de dar cabeçada aí no Aviator, tá? Perder dinheiro, faça com assertividade, comece a ganhar dinheiro a partir de hoje, tá? Tá aqui na descrição do vídeo o Link do site oficial do Green Aviator, tá bom? Até mais, valeu!